Thank you. Pai, baby, e aí, agora, agora, agora, OK, banquês. banquiz. rock paper scissors. Rock paper, Bye bye! sabe o tá tranquilo. Isso sabe o tá vaciê. o piano. Isso sabe de kick não sabe tranquilo. Aqui Life is full of confusion. Confusion of love, passion, and romance. Confusion of family and friends. Hey, Papa, isso aqui é? Da... E não sabe bom bom como você? Eu me rabo com a drenda e hey, vou a comida lenta. Anto lenta vira bisaco. Hei, combai. me aboquei a guerra com Kimberly. Despois a get over the papi. E abo vira contesta. Se sí, é, zo, -zo. Torpeza, e zo. Passou a torpeza, tira a sua. E vou cantar mais rir para quem vai vira. Bam, bam, você aceita o teu caso ou não? O teu caso aceita a sua? Não me adora mais esse fucking. No, no, no. I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. Pap pap papamento, pap pap papamento. Mas agora começa a cansar, minha brother. But te cansar. Us. Where is it? Where is it? Bisabi, bisabi. Eu estou minha lenda e minha lenda. ando lenda e eu estou lenda. Eu lenda the a minha a minha com a minha a minha lenda a e eu a a lenda eu não me trago, aparentemente, eu não mais. disse: para motivo? Para falta? Me body! Me brother! A culpa weak, ruim É Não está bem, bem, bem, me diga para mim, botar me diga para mim, não me diga para Não não mais não Entre a é o que o vê é fácil. Você é com da papo. Como você vê Você Um sapato. Ah, bem. Hahaha! <risos> aqui! Ah! Oh, mano! Ah, eu Ei! Ei! Ei! Mac, o que está O que está é assim, hein? O que está Mac, Mac, Mac! Mac, sério, Mac? Como tá, tá, tá, Turcos, que lá, né? não está nada? Está você tentava para nada? Não, Mac! Eu não com o meu pai. Eu não vou ficar com o meu pai. você não vai ficar com Não. Não, não, não. sempre tem mac, um meteiro, keys close, começou, yeah. como vai que caso, o estempel que está close, o que pisa, sim, pisa mim, papel